Ok, vocês continuam o vosso caminho. Um... E ao longo do tempo vão caminhando para, para aí de hora em hora, talvez. Uh... Vão notando uns pequenos abalos no chão. Tipo, mini tremores de terra, parece uma pessoa sem réplica. Aftershock, aftershock! O Brian lança-se já direto para o chão, por aí. Dear Brian, um dos meus colegas no outro ponto, onde a Dark também reportou alguns destes. Este chirrinho, parece que é isto que está a provocar aquelas falhas e aqueles desabamentos de terra que eu tinha falado inicialmente. Tenham cuidado, não, não fiquem soterrados no sítio aleatório qualquer, tá bom? Sinceramente, Bad Há mais um tremor de terra, há alguns do caminho. Abre-se literalmente uma cratera debaixo dos vossos pés. O túnel por um dia desaba. Guys, I by ankle. Ou de forma um, água. Fazer é com os corredores e parece que vir do lado esquerdo. Okay. O Brian pede só 30 segundos, okay. tem só de ser aliviar. Estou para o lado direito. Uh, vocês veem uma continuação do túnel onde vocês estão. Parece acabar pronto, aqui ser uma sala. Assim que se aproxima da sala, ele vê mais um género de A Depende, de aninha, parece que começa a ganhar forma uh, e vamos lá à iniciativa. Zero iniciativa. Um sonho. <risos> Um, essa ganha vai fazer um constitution save. -o. Estala os dedos e começa assim a vir assim uns vapores frizz a envolvê-la. E agora, uh, hands, timba. Acerto um se os dois ataques hum. Hum. e a tua faca parece que ficou tipo bué estragada. Ah, Já é uma improvisada. portanto, a partir agora a tua faca é menos um. Inútil o faco, nem o não tem spells, não acerta. O que é que este deck é está aqui a fazer? Ele, ele, tem, ele tem, ele vai fazendo um spell ao outro de vez em quando. Só que até agora acho que ainda não é houve aqui. nada que não tivesse safado, portanto. Eu vou utilizar o meu Counter Staff de qualquer das formas, por, sei lá, whatever. Diz-me que eu matei. Sim, tu matas a criatura. O yes. príncipe chega aqui. E parece que bateu qualquer coisa. a passagem parece estar destruída por qualquer coisa. E quando ele olha em frente, ele vê os restos de um esqueleto, de um com um, um, um, um esse de metal e uns restos de umas moedas, tipo, e parece que está a flutuar. O Brian o é está bem intrigado <risos> com isto, mas parece interessante. Quando a Karen lá chega, parece um, um riso, tipo, como se estivesse a fazer cócegas alguma coisa. Ora, boa tarde para vocês também. coisas não estavam. Ah, fala aí, Karin, Foste aí fazer cócegas ou anos desta coisa? Apresenta-te, uh, apresenta-nos. Ah. eu? Sou um, um cubo joitinoso. vivo aqui neste dia. Ah. Estou neste draw, opa, O gajo aqui é cheio eu de presa. Foi pegar se Não te viu. E passou por ti e lixou-se, foi? Foi isso que se passou? Yeah. Opa, oh, Que gajo tão um burro, não é? Então, opá, e há tipo... Costuma aparecer aqui muitos draws. Não! É raro! E por acaso, até são saborosos! E a gente estamos por acaso a fugir de uns, a atrás da gente. Tipo, a gente não sabe o que é que eles querem que a gente, a não só a perseguir, não sei. E, epá, se desses aí um jeitinho para o lado, metias-os outra vez no meio do caminho. Assim que eles apareciam, epá, eram todos teus. Na boa, eles estão cheio da pressa. E, yeah, tipo, era um belo almoço, jantar, tu tinhas aí. Hum. Não Vocês pertinho. querem ir para cima, certo? Ah, pá, sim, a gente quer ir para cima. Ok, ok. Não, é, não achas que é o melhor caminho? Beijado, beijado. Pois. É assim. <risos> Esse... Buguei. É um bom caminho, pode. Tenho que cuidar com essas cenas cinzentas. Então, aí, cálculo que já tenho obrigado é lá atrás. Aqui, é sempre... assim, uh... acima nesta sala está outra cena dessas. Ok. Ah... Nunca ah. pensei. Vida ok. Ok. É que Epá, uh, eu posso contar-te um bocadinho, mas a gente está cheia de pressa. Como eu te digo, em bué e, opa, esquece. Pois ficavas sem almoço, eles passavam para o outro lado e, uhum. na nadavam. Posso dizer que tipo, é fixe. Vês o mar, o mar, tens montanhas, há árvores por todo o lado. Exatamente, é, um o mar, tipo, é hum. tipo uma lagoa gigante. Uma lagoa gigante. Tipo estalos, lagoa. E, o tipo quê? Uma tens, poça de água? É, tipo isso. Sim, Enorme, infinito, é uma linha do horizonte, basicamente. Desculpa, mas a gente não nos A sério, eles Era vêm atrás da gente. Obrigadão, meu Pouco. tipo. <risos> Acho que a Alexandra merece yeah. inspiration. Obrigadão, meu conversa. tipo, temos que ir embora. <risos> Tchau, Glum. Fica bem. É Diga <risos> tão que é uma pena, não vai dar, mas que ele foi uma criatura fascinante, que eu gostava imenso de ter falado mais com ele, mas pronto, vai ter que ficar para a próxima. Vocês, pá, nos sempre mas não para a aqui passagem O que vocês notam é que isto virá à direita. E depois, um, aqui à frente, tem mais quatro entradas e um caminho à esquerda. Eu Exatamente, acho que devíamos ir não. um por cada porta. E o ponto de encontro seria aqui? e É daqui yeah. três minutos, se ninguém regressar. for regressar. Todos vocês que estão a caminhar por estes túneis, primeiro o Prince e a Karen e depois Sarith e, e o Brian, veem o género de uma trap se sobre os pés e por baixo dessa trap está um género de um pit e vão fazer os quatro. Deixa entrou. entrar. Até quem é cai lá dentro. Qual, qual fundo é este pit? Eu consigo ver. Este pit. E, e aquilo vai me matar se eu entrar lá embaixo? Ou é só tipo um buraco? Não, é um buraco. Eu não gasto a minha reaction então. Tu tens género de manhã preta lá dentro. Ah, eu gasto a minha reaction então. Brian, please, roll well. Come on. For oh, fuck's sake. E tu quase consegues segurar na ponta, mas cá já para dentro, iremos com a iniciativa. O Brian nunca foi aventureiro, ok? Isto nunca também O eu... Brian é a mentalidade de, ok, vamos bater terreno, acelerar a research, tudo em paralelo. Portanto,. Um... O Sarith também caiu e a Karen fica tipo pendurada na porta. Tipo, oh uh... okay. E quando tu, quando tu puxas o, o Sarith para cima, ou Sarith agarra aquilo, puxa-se o gajo uh, e leva um ataque A pintura. Uh... Um... Hmm. Ok, o Sarith morre, mas não há problema, malta. Foi, Foi uma boa vida. Já não era útil e não por isso. Claro. E a criatura envolve-o e a Gilian pega uma corda na mão. <risos> tu imaginar a a estás a ver a Jillian, ah, eu... a, a dizer Rápido! chega estás a ver o gajo tipo com a Dagger na mão e a Gillian pega na, na Dagger do gajo e, e larga o gajo e vai-se porque já, já tem a Dagger, estás a ver? Já não precisa de mais do gajo. Sabe? Exato, corta a Foi. corda, ele fica lá. Ou seja, vem a criatura a é, é, ir lá para o fundo, a começar, a tentar digerir. Consigo ah. fazer, por exemplo, teleporte para aqui? Uh, Consegues, consegui. Consigo ver, okay. é, Pô, é, é, é, Para aqui. E depois... Já não consigo chegar ao pé da Karin. É, é. Vou-me pôr aqui, que é para não atrapalhar ninguém queira sair e eu conseguir ir lá ajudá-la no próximo turno, se ninguém lá for. É, pá, mas o teleporte, com este efeito mágico, dá tipo um kick. E tu levas 6 pontos de Force Damage. Não me oh, chete, isto trepa para fora. Eu não me lembrei que isto podia trepar para fora. Aquele colo não afeta a criatura. De forma nenhuma. Ah, ainda melhor. <risos> Karen, o uh, que é que está a Jillian, vocês estão onde? Estou aqui. No terceiro túnel, entrei no terceiro. Bom. Okay. E a Karen consegue pisar se cá para cima. Yes. Tipo, salto por cima disso. Vocês veem o corvo, ir ah, aterrar em cima do Isso é uma de galinha. De Parecido. Vai -se a ali. E é esse a gente vai para aí já depois já não vamos visitar aqui a coisa que havia para o outro lado, não é? Só se o de cá de baixo começa-se a mover e vocês veem bem que ele tipo. tenta trepar aqui. A Agora é que é o turno do Brian, o Brian revela-vos que ele não consegue saltar estas distâncias. Portanto, estamos aqui num barbicacho. Ele disse bom trabalho, malto, vocês são os idiotas. O Brian não tem força, ok? O Brian não, não faz isso. Portanto, o Brian vai, vai ver se as ganhices estão a sair dos buracos ou se a gente -se, além de separados.